Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, Juliana, o que, que nós vamos trabalhar? Com a questão de proteção de células dentro do Excel, ou seja, colocar algumas ferramentas aí para limitar a edição por usuários ou para você mesmo, caso você não queira errar. Temos recados? Toca a vinheta. Bom, e antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço novamente aqui para o meu querido Trovato, que fez os 100 mil inscritos no canal, certo? Fomos na festa dele, ganhamos presentes e aí o que acontece? A minha querida princesa Maria Eduarda já quebrou a minha caneca, né? Então ela fez uma colinha aqui, ficou toda chateada. Então agora ele é o item de decoração aqui do meu barril, junto com o meu adesivo. Se você tiver um adesivo que quiser colar no meu barril, fica à vontade para enviar para a gente, certo, Ju? Então, um beijo Trovato, um beijo Maria Eduarda, que eu falei que eu ia falar que ela quebrou o presente do papai. Então vamos Vamos fazer o seguinte, Kaciana, para de enrolar esse negócio... Kaciana, seu óculos tá sujo, viu? Tô olhando aqui. Então o que, que nós temos na planilha, minha cara, Ju? Temos uma notificação do WhatsApp. Tô, moçada. Então vamos começar né, o procedimento para bloquear as células. Primeira coisa que nós vamos entender, pessoal, cliquem com o botão direito, então pode abrir aí uma pasta de trabalho ou uma planilha em branco, cliquem com o botão direito e venham em Formatar Células, só para que a gente entenda depois como é que funciona a questão de bloqueio. Se você clicar em Formatar Células, o que, que nós vamos ter aqui minha cara Juliana, que está tirando foto de mim neste momento? Nós temos aí todas as opções de formatação de célula. então é aí onde nós editamos né, a questão do formato se é um número, moeda, contábil, aquele monte de coisa que tá na tela, a questão do alinhamento do conteúdo dentro de uma mesma célula, fonte, borda, preenchimento etc, ou seja, um bando de firula aí que é possível realizar dentro do Excel. E aqui nós temos uma última abinha né, que de todas essas, acho que acaba sendo uma das que a, que nós, que a gente menos usa, né, não sei se tá errado, mas vai ficar assim mesmo, que a gente menos usa. Quando você clica nesta opção, o que que tá escrito, Ju? Bloqueadas, né, e ela tem um tiquezinho ali, bloqueadas, você fala assim, mas eu não bloqueei nada por que que tá aparecendo bloqueado? Então o que que que é Acontece pessoal, toda planilha que você pegar, as células vão estar com esse tiquezinho bloqueada. Por quê? Olha a lógica de raciocínio. Quando você manda bloquear, ela vai bloquear todas as células que estão ali preenchidas como bloqueadas. Se eventualmente você vir aqui e tirar essa esse tiquezinho de bloqueio. Depois, quando você manda fazer a ação de bloqueio, posteriormente, ele vai bloquear toda a sua planilha e vai deixar só onde você deixou com o desbloqueado. Deu para entender? Se não deu, agora nós vamos fazer para vocês verem. Ó, só vamos pegar título de exemplo, Ju? Eu vou pegar aqui três células. Imaginem que eu vou deixar desbloqueada. Vamos montar uma planilha de cadastro que for, o diabo 4. Eu vou pintar né? onde eu vou deixar onde eu vou possibilitar que o usuário mexa ou modifique. Então, na célula 1, né, vamos colocar aqui células aleatórias. Na célula qual que é essa aqui? H2. C10 e assim por diante, ou seja imagine que isso aqui eu estou montando um, um modelo e aí é onde o usuário vai poder manipular então como eu disse, todas essas planilhas elas estão clicadinhas lá com o bloqueadas, o que, que nós vamos fazer? Se são nessas células que eu quero deixar disponível para o meu usuário mexer eu vou selecionar as três, então ó, CTRL, eu seguro aí, né? seleciono na verdade células não adjacentes clico com o botão direito venho em formatar células, então como formatar células a opção, a última coisa foi a proteção que eu mexi, automaticamente ele já abriu aí. Caso não, você pode selecionar a guia proteção. Então, notem que agora ó, eu vou tirar a questão de bloqueio aqui, ó. Isso vai ser, então, célula desbloqueada. E vou dar um ok, Ju. Então, o que aconteceu, moçada? A princípio, não aconteceu nada. Você só configurou a natureza desta célula. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acessar a aba Revisão, aqui em cima, ó, Revisão. E aí, nós vamos ter dois tipos de proteção. Tá vendo aqui, Juliana? Sai do Tinder aí e olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Proteger Planilha e Proteger Planilha. Pasta de trabalho. Qual que é a diferença de um para o outro? A planilha, meus queridos e minhas queridas, né? É justamente esta aba aqui que a gente fala. Então, a aba é uma planilha. O documento, em si, ela é a pasta de trabalho. Então, se eu tiver um monte de aba aqui, cada uma acaba sendo uma planilha. E a pasta de trabalho é todo o conjunto das minhas planilhas. Isso, de certa forma, está escrito aqui em cima, ó. Proteger planilha. Impeça que outras pessoas façam alterações indesejadas, limitando a capacidade de edição. E aqui, ó, é um. Um pouco mais estrutural Então impeça que outras pessoas blá, blá, blá Façam alterações estruturais Na sua parte de trabalho Como remover, excluir ou adicionar folhas O que são folhas? São planilhas Então agora moçada, vamos clicar aqui ó Em proteger planilha A partir do momento que você coloca Proteger planilha, Ju, olha lá Eu tenho uma série de opções Que você vai permitir que o seu usuário Passa ou não, tá? E aí então nós temos aqui toda a questão Além de selecionar as células Você pode também eventualmente Permitir a exclusão de linha, Coluna, objeto, cenário, o diabo ao Só para facilitar, eu vou trabalhar só com essas duas. Bom, então, num primeiro momento, a gente desbloqueou, tirou o tiquezinho de bloqueada. E agora eu tenho as duas opções. O que, que eu quero que o meu usuário faça, Ju? Eu quero que ele tenha a opção apenas de selecionar as células desbloqueadas. Então, eu vou tirar este primeiro aqui, ó. Se você quiser, meu querido e minha querida, você eventualmente pode colocar uma senha para bloquear aí. Então eu vou colocar a senha, depois espero que eu não erre. A senha, botão, beleza? Vou dar um ok. E para evitar erro, o Excel pede para você reinserir a senha novamente. Ou seja, se você for errar, você tem que errar duas vezes. O problema é depois você acertar o erro que você fez, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, botão, e vou dar um ok, Ju. Olha que legal agora. Veja lá. Pai, sai o computador e vê lá. Olha, ó, à medida que eu tento clicar na planilha, ó. Eu tô tentando clicar, tá vendo aqui, ó? Eu não consigo. Então agora eu vou te tirar o mouse e vou só com o teclado. Vê o que, que vai acontecer aí, meu querido, na tela de vocês. Ó. O Excel ele só permite eu selecionar as três que eu deixei desbloqueada. Então com isso você reduz a possibilidade de erro ou evita pessoas que eventualmente vão ver aí as suas células. Então basicamente isso que é, deixa eu tentar colocar uma informação, olha lá, ó, se eu der um Enter, automaticamente ele já vai até para a próxima a ser preenchida. Basicamente você limita o usuário a mexer somente nas células que você deixou desbloqueada. Nossa, falei tanto que até expo a boca. Outra coisa, então isso é a proteção de planilha, mas notem que dentro desta pasta de trabalho eu não posso editar nada aqui dentro, mas se eu quiser, por exemplo, adicionar uma nova planilha e é aqui ó, sim, mexer em qualquer célula que eu desejar, eu posso, porque a proteção que eu fiz foi em cima da planilha e não da pasta de trabalho, então é por isso que nós temos uma segunda opção, Ju, aqui dentro de revisão, ó, proteger pasta de trabalho, onde você pode proteger a estrutura da sua planilha. Então vou colocar aqui ó, botão, ok, botão, beleza. Tá vendo aqui agora ó, que sumiu a opção aqui embaixo de eu adicionar o maisinho? Tá vendo? Porque o maisinho, o que que é? O maisinho eu já tô mexendo na estrutura da pasta de trabalho. Então, basicamente, moçada, o vídeo de hoje era esse. Como... Como proteger tanto a planilha Como a pasta de trabalho Ah, botão, como é que eu faço para desproteger? Você pega e vai clicar aqui na aba Revisão de novo E vai clicar aqui, ó Desproteger planilha Evidentemente ele vai pedir a senha de desbloqueio Então a assim senha era botão Ok, automaticamente eu já consigo editar outras partes da planilha Beleza? E agora vem um ponto Você vai falar assim Agora, né? É senha de segurança de banco Ninguém vai mais quebrar as minhas planilhas Pode fazer isso, Ju? Você fala assim É segura essa bosta? Posso pegar agora e colocar a senha e ficar tranquilo? trabalhar na minha empresa, que ninguém vai conseguir quebrar as minhas planilhas. É claro que não, meu querido. Se você entrar no Google, né, e digitar na barrinha lá, ó, macro quebra senha de Excel, a primeira coisa que vai aparecer vai ser um monte aí de tutorial com uma linha de programação que vai rodar uma macro e vai conseguir quebrar aí a senha da sua planilha. Então, um cara que tem no mínimo conhecimento aí de programação, vai conseguir implementar essa macro dentro da planilha e vai quebrar a planilha e vai ver tudo. Ou seja, né, isso aí nada mais é do e uma medida de precaução para encher o saco de quem você que não quer que mexa e uma segurança de planilha. Agora, não vai imaginar que você tá com o sistema de segurança do Banco Central dentro do Excel que você não tá. Beleza, Juliana? Este vídeo, ele sai no dia 19 do 11, né? Então, no dia 7 e no dia 8, estarei em São Paulo em um curso presencial. Então, se você é da turma do louco Meu, lá de São Paulo, porra, né? Nos dias 7 e 8, das 19 às 23 e das 8 às 17, estaremos ali próximo à Avenida Paulista ministrando uma aula. Aula. Para maiores informações, basta acessar o meu Instagram, ou dá para pegar onde? No e-mail, olha que maravilha, glauber.psedge.com Então, encha o saco, né? Enche a caixa de e-mail do Glauber, e lá você vai ter maiores informações. Só isso? Então, um beijo nas meninas, um chute nos meninos, e a Casey está solteira novamente. <risos> é, né? É, né? Então, né, né, oi, né, tá, É, né, né, então, né, beleza, né, né, beleza, né.